pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e realizou pós-doutorado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal. Garcia é autor dos softwares Computer Aided Design, CAD, WorkCAD e Building Information Modeling BIM, do Sistema Avançado para Estudos e Projetos Viários, com registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, UIM, também tem experiência na área de engenharia civil e computação gráfica com ênfase em rodovias projeto e construção professor Daniel muito obrigado por participar aqui do podcast seja muito bem-vindo uma boa tarde Mariana agradeço o convite estou aqui à disposição para todo e qualquer esclarecimento que se faça necessário do projeto Ponte Partida então vamos começar bem do básico professor para quem não conhece nada sobre o projeto em que consiste o projeto Ponto de Partida e quais as técnicas de ensino-aprendizagem aplicadas. Antes de falar especificamente do próprio projeto Ponto de Partida, eu tenho que mencionar aqui que a disciplina de rodovias e outras disciplinas anteriores aqui, a rodovias que era estradas 1 e 2, da qual eu fui aluno, já utilizavam técnicas de projeto e o desenvolvimento de um projeto específico. Eu devo fazer a menção aqui do professor João Fortini Albano, que foi meu professor e que esteve à frente dessa disciplina, se não me engano, de 1977 ou 78 até 2015, formando várias e várias gerações de engenheiros civis, em que efetivamente o projeto de rodovias era tido no curso de engenharia civil como uma referência de projeto. Eu cheguei nessa disciplina em 2015-2 e já em 2016-1 um, nós tínhamos o conceito desse projeto que se chama projeto ponto de partida. O termo ponto de partida é muito utilizado em topografia e ele indica o ponto inicial de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a disciplina de rodovias é a disciplina que inicia as disciplinas da área de transportes na engenharia civil. Então, nesse sentido, nós vinculamos esse conceito de ponto de partida e, quando eu digo nós, eu devo isso também a um bolsista que trabalhou conosco lá, no primeiro semestre do projeto, o bolsista Tiago Luanes que teve à frente cunhou esse termo projeto ponto de partida. O projeto, então, ele está ativo desde 2016-1. E no que consiste esse projeto? Ele consiste em oferecer aos alunos de graduação um ambiente para o seu desenvolvimento pleno um desenvolvimento de competências hoje mais atual, que não é basicamente apenas o conhecimento. O conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o saber fazer acontecer. Então, nesse sentido, nós oferecemos para o aluno de graduação um problema de engenharia real o mais próximo possível do que existe em termos de mercado, oferecemos para eles ferramentas nas quais ele tem que se capacitar e ele, junto aos seus pares, formando equipes, competem para desenvolver o melhor projeto de rodovia. Então, um projeto de mão na massa. Com certeza é um projeto mão na massa. O aluno no projeto de ponto de partida, ele passa por uma série de etapas. A primeira etapa, a inicial, no primeiro dia de aula, vou dizer mais, a primeira etapa é anterior ao primeiro dia de aula. Ela ocorre uma semana antes, na qual os alunos têm que se inscrever, fazer um teste de personalidade, nos encaminhar como se ocorresse um processo de seleção para uma empresa qualquer. No primeiro dia de aula, eles recebem as informações do que a gente chama de edital. Já que nós temos uma concorrência pública, inclusive com uma premiação lá no final, eles vão ter que formar equipes, ficam cientes de qual é o problema a partir desse edital e começam a desenvolver ao longo do primeiro mês estudos estudos que se referem ao estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de um projeto de rodovias. Esses estudos, eles têm que apresentar para uma banca examinadora, naquilo que a gente chama de audiência pública, um evento muito interessante, transmitido ao vivo. Logo na sequência, aprovados os estudos, aprovado o plano de voo pelo qual eles vão desenvolver o projeto, eles concebem o seu cenário para o desenvolvimento do seu projeto geométrico da rodovia, geométrico, de terraplenagem e outros. Então, vejam, eles atuaram como engenheiros no estudo, depois eles atuam como engenheiros no desenvolvimento de um projeto, esse projeto é entregue no evento chamado abertura dos envelopes, onde uma série de indicadores de desempenho são avaliados. E a partir daí se inicia uma outra fase que eu considero a mais relevante do projeto, embora seja a mais curta, porque ela tem de uma a duas semanas. Os engenheiros aí passam a atuar como fiscais dos projetos concorrentes, numa avaliação que é tida nos conceitos de avaliação entre pares e avaliação de 360 graus. E logo na sequência, quando as equipes recebem a fiscalização por outros, esses têm que desenvolver a sua defesa, a defesa dessa fiscalização. Então é muito interessante, essas últimas duas semanas são muito ricas porque os alunos percebem no trabalho de equipes concorrentes o quão bem eles foram ou quão mal eles se saíram, identificam o que deveria ter sido feito ou aquilo que eles consideram que fizeram de forma melhor. Isso enriquece com certeza todos. No final do trabalho, Ainda existe, uma semana após o final do semestre, ainda existe uma pesquisa de satisfação que os alunos fazem com relação ao projeto para identificar se diversas competências, eles conseguiram evoluir ou não nessas competências. Boa parte dos alunos acaba dizendo que o projeto efetivamente agregou, não apenas no conhecimento, mas também nas habilidades e nas suas atitudes. Então, você poderia especificar um pouco mais quais são os principais objetivos do projeto, o senhor mencionou que o público-alvo, então, seria os alunos dessa disciplina específica. Mas, de acordo com algumas informações que o senhor próprio nos passou e que nós verificamos também, no site existente do projeto, esse projeto também já tem um público-alvo expandido, digamos assim, até de outras universidades também, não é, professor? Perfeito, sim. O projeto ele iniciou, então, em 2016-1 e foi concebido para os alunos de graduação da disciplina de rodovias da URGS mas desde o primeiro momento nós tivemos parceiros e parceiros altamente qualificados que se engajaram no projeto e que foram construindo esse projeto a várias mãos eu poderia destacar o professor Alejandro, que esteve aqui conosco e hoje é professor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor João Rodrigo, também da Universidade Federal de Santa Maria, mais de Cachoeira, a professora Carolina da Univates, e posso citar outras tantas instituições que foram se agregando, ao ponto de hoje nós já termos instituições também Fora do Rio Grande do Sul, nós temos a Federal do Paraná desenvolvendo o projeto e também fora do Brasil, já que nós temos agora uma universidade de Aveiro que está interessada em aplicar esse projeto no curso de engenharia civil dentro daquele espaço que eles têm lá na Europa que já é complementar que é aquele espaço já para o mestrado aqueles dois anos que formam os cinco anos deles. nesse processo Mariana para tu teres uma ideia nós temos até o semestre passado 738 alunos que passaram pelo projeto aqui na e 1.335 alunos que passaram, somadas todas as outras universidades. Esses alunos são basicamente alunos dos cursos da Engenharia Civil e da Engenharia de Transporte. Dependendo da instituição, o projeto ele é maleável, ele contempla a etapa de estudos, em todos eles, e na etapa de projetos, em alguns cursos, ele só vai até o projeto geométrico, em alguns outros ele chega ao projeto terraplenagem, enfim. Existe aí uma condição modular de estabelecer esse projeto nas diferentes instituições. Professor, me parece um projeto bastante complexo e com diversas etapas, como o senhor já mencionou aqui anteriormente. E eu fiquei com uma curiosidade, professora. O senhor falou a respeito da abertura de envelopes e de uma banca examinadora. O senhor poderia detalhar um pouco mais sobre esses aspectos do projeto? Basicamente, nós consideramos que o professor ele deve ser um auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, mas a verdadeira aprendizagem se faz colocando a mão na massa. E nesse processo em que o professor ele é um apoio para a aprendizagem dos alunos, nós consideramos que a melhor avaliação possível é aquela que o mercado e os pares podem realizar. Nesse sentido, a audiência pública nossa, ela recebe profissionais de excelência da área. Então, nós temos aqui a cada semestre convidado profissionais do daer DENIT, de outras universidades, inclusive de universidades de fora aqui do Brasil. E esses profissionais, eles analisam o que os alunos apresentam, cada um tem suas próprias bases, cada um tem os seus conceitos e isso é muito enriquecedor. Inclusive, Mariana, deixa eu comentar, era muito frustrante para nós convidarmos esse pessoal e num evento de audiência pública, eles questionarem os alunos, mas não poderem transmitir todo o conhecimento que eles têm na área. E os alunos também reclamavam nesse sentido o senhor tinha que ter deixado o um engenheiro tal que desenvolveu o projeto lá da Rota do Sol, por exemplo, o engenheiro Cláudio Almeida, uma referência, ou este, aquele, enfim. E aí, nesse sentido, e desde o ensino remoto emergencial, onde nós tivemos que aprender a duras penas a utilizar a videoconferência, os aplicativos de gravação e tudo mais, nós passamos com os nossos bolsistas, a fazer pequenas entrevistas com esses profissionais e a disponibilizar essas entrevistas para os alunos, para eles saberem quem é o profissional, de onde ele vem, que conhecimento ele tem, enfim, todos esses aspectos sobre o avaliador que irá efetivamente analisar a proposta de estudos deles e, depois, lá na frente, analisar os próprios projetos. Relativamente a essa questão do período de ensino remoto emergencial, essa é uma curiosidade que nós tínhamos de verificar, assim, como foi possível manter um projeto dessa magnitude e com essas características, assim, da presencialidade muito forte, quais foram os principais desafios para se manter um projeto como esse durante um período tão longo de isolamento social e dessa adaptação tão abrupta que tivemos de um ensino presencial para um ensino remoto emergencial. Se eu te disser, Mariana, que foi fácil, eu vou estar te mentindo, com certeza. Nós tivemos que sair do convencional, de uma situação que era bastante familiar, principalmente para o professor, mas também para o aluno, para uma situação de um engajamento maior. E nesse sentido, eu posso dizer que hoje nós estamos numa situação muito mais favorável. Então, nós identificamos num primeiro momento, e seria muito importante para o projeto, existir uma ferramenta de gerenciamento de equipes, de processos e de documentos. Essa ferramenta, nós encontramos uma ferramenta muito interessante, que ela passa a ser gratuita para os alunos da URGS, que é o Notion, posso mencionar aqui, nós estamos apaixonados por essa ferramenta. Por quê? Porque ela nos permite, desde criar essa página que tu viste que tu acessasses, e quem está nos ouvindo pode acessar, e eu já convido para acessar através do link www.projeto.departida, tudo junto.com.br. E essa ferramenta, então, nos permite criar páginas e incluir os alunos de uma forma hierárquica, em determinadas páginas, eles podendo editar essas páginas e produzir seus próprios conteúdos, e gerenciar seus conteúdos. Em outras páginas, apenas visualizar, então, é aquela página que o professor destina ali para colocar os conteúdos didáticos da própria disciplina. Então, nesse sentido, isso foi extremamente interessante. Outro aspecto que tornou viável esse projeto no ensino remoto emergencial foi, de fato, a utilização dos aplicativos para videoconferência. E isso se mostrou muito interessante, eu acredito que vá se manter, porque permitiu que boa parte da relação alunos, mas em particular equipes com o professor, fosse feita a partir do agendamento do que antigamente se chamariam de monitorias, com os monitores, mas também com o professor. Então, nós chamamos de consultoria porque nesse nível de profissionalização, eles estão tendo uma consultoria com o professor ou com os bolsistas, na qual eles têm algo em torno de 40, 50 minutos para apresentar suas dificuldades em termos de projeto e a gente encaminhar algumas soluções. Existiam alguns alunos que chegaram a dizer o seguinte, professor, eu acredito que toda aula poderia ser de consultoria e não a aula tradicional, uma vez que a gente aprende muito mais na consultoria. De fato, eles aprendem muito mais na consultoria porque o problema passa a ser real para eles. O problema está real, está ali visível para o aluno, ele identifica, nossa, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho que cruzar por essa estrada existente, mas eu tenho um córrego logo lá na frente, no córrego eu tenho que passar dois metros acima, mas eu tenho que compatibilizar com a cota, com a altura dessa estrada existente, enfim, são termos mais técnicos, mas não me ocorre outra coisa aqui. Como é que eu vou fazer isso? E aí a gente vai debatendo, mostrando, olha, talvez o problema esteja lá atrás na definição desse traçado enfim, de outras questões, isso passou a ser muito interessante. Claro que, efetivamente, o ensino remoto foi um período, como o próprio nome diz, emergencial. Nós estamos muito contentes de poder voltar para a sala de aula, nós estamos muito contentes de que na sala de aula nós temos equipamentos, ou seja, a nossa aula é dividida em duas horas teóricas, duas horas práticas, e que os alunos vão poder contar com o equipamento, com os membros da equipe, com os nossos bolsistas, facilitando esse processo de aprendizado. Eu gostaria também de saber um detalhe curioso e acredito que seja um grande fator também de motivação, além de todo o aprendizado, mas que o projeto, ele, no momento da sua conclusão, ele tem uma premiação, então ele tem vencedores, mas ele também tem uma premiação de fato, em valor. Como que funciona isso e que valor seria esse, professor? Eu tenho que te confessar que nas primeiras versões o valor era de R$ reais saía do bolso do professor e às vezes não chegava a R$ reais por equipe. Mas esse nosso projeto, nós temos, além dos parceiros que eu já mencionei, que são as outras instituições acadêmicas, nós temos o apoio, que é ou financeiro, ou técnico, ou ambos. Nós temos o apoio técnico, por exemplo, do Dair, através de um termo de cooperação que foi estabelecido entre a Universidade e o Dair, entre a Escola de Engenharia e o próprio Dair, do próprio SEAD aqui da UFRA, no um apoio em termos a bolsistas de iniciação científica, mas também nós temos o apoio da MTT e da Concessionária CCR de Esse apoio vem nos permitindo oferecer uma premiação de R$ 3.000,00, que na realidade é dividida em R$ e R$ porque Porque na realidade nós temos equipes que competem num lote e outras equipes que competem no outro lote. Duas equipes então têm que trabalhar de forma juntas para concluir um trecho inteiro, perfeito? E chegar num ponto em comum no meio do caminho. O bacana é que essa premiação, quem define qual vai ser o destino dessa premiação, é uma comissão formada pelos próprios alunos. Então eles estabelecem o seguinte: que essa premiação poderá ser destinada só para o primeiro colocado, para o primeiro, segundo e terceiro, enfim. Eles é que definem isso. Mas uma outra coisa muito bacana também é que na formação da equipe existe um contrato. E nesse contrato a equipe diz que está representando uma entidade beneficente. E ao representar essa entidade beneficente... A indicação que a gente dá para essa comissão de premiação é que ela repasse algum valor para a entidade beneficente representada pelas equipes. E isso é muito bacana porque. Porque o aluno, desde o primeiro momento, ele percebe que ele não está competindo apenas para tirar o primeiro lugar da sua equipe, mas que de repente ele está competindo por uma causa que ele também acredita e que ele traz para dentro do Projeto Ponte partida. Se o pessoal for nos assistir aqui e tiver interesse em conhecer alguns dos premiados, nós temos o registro, cadastro das 12 edições já realizadas, com quem venceu em cada uma delas, uma publicação, porque vejam, a cada semestre, mais do que simplesmente a premiação em dinheiro, as equipes vencedoras elas têm a oportunidade de publicar um capítulo de livro com o ISBN e o registro aqui na nossa biblioteca, na SAB. Isso é muito bom. Imagina os alunos que têm interesse em ingressar no mestrado, concorrer a algo nesse sentido. Imagina que durante a graduação eles têm a oportunidade de já ter a autoria de um capítulo de livro. E nós temos no nosso, então, site, o www.projetopontepartida.com.br, nós temos ali o registro de todos os premiados, de todas as publicações, o pessoal pode baixar isso, e nós temos, nas últimas edições, o registro de alguns vídeos das entidades beneficentes que receberam o recurso. Então, a volta e meia, a gente pede para os alunos, oh, repassa o recurso para a entidade de beneficência, presta conta conosco, porque se a comissão de premiação definiu, eles têm que prestar conta desse recurso conosco, que passaram PIX. Que bom que o PIX veio e nos facilita muito nesse sentido. Volta e meia, a gente sugere, olha, quem sabe dá para fazer um pequeno vídeo com o pessoal dizendo que recebeu o recurso, que foi da equipe tal, de tal edição do projeto. E volta e meia a gente tem sucesso nesse sentido e o pessoal vai poder ver na nossa página. Para finalizar, professor Daniel, o senhor acredita, então, que a utilização de problemas e cenários reais no ensino de engenharia pode, então, motivar os alunos e proporcionar um melhor entendimento sobre esse conteúdo ensinado? Com toda certeza. O nosso projeto está baseado em alguns pilares, três destes pilares são o Project Based Learning, que é a aprendizagem efetiva a partir de um projeto. Na medicina, eles têm o Problem Based Learning. O Team Based Learning, que é a aprendizagem em equipe, o fortalecimento das equipes, que é muito mais do que um grupo. O grupo, principalmente na engenharia, é o seguinte, quando eu tenho um trabalho um aluno faz uma parte, o outro faz a outra e um terceiro, de repente, junta tudo. E tem o quarto que nunca faz nada, não aparece para assinar. No nosso projeto, não. Por quê? Porque a Cada etapa eles têm que ir se capacitando. Um aluno não vence tudo sozinho. E a ideia é que um aluno contribua para o crescimento do outro. E eu esqueci de mencionar aqui o terceiro pilar nosso são os jogos educacionais. Ou seja, a proposta de jogo ela é muito atrativa para os alunos. Às vezes até demais. A gente tem que segurar isso aí. Nesse sentido, eu também tenho que fazer menção aqui o professor Alejandro Ruiz Padilho, a professora Cristine Tesseli Nodari eu e o aluno lá da Federal de Santa Maria, Wagner Stefanello, publicamos um livro que tem por título Caminhos para a Aplicação de Práticas Inovadoras, de ensino para aprendizagem ativa na engenharia de transportes. Esse livro está à disposição, gratuito, na própria página do Projeto Ponte Partida e ele traz, junto com essa proposta do Projeto Ponte Partida, que é uma proposta que seria, digamos assim, numa Olimpíada seria o equivalente a uma maratona, porque ela é de um semestre inteiro praticamente, ela também apresenta outras propostas na engenharia de transportes que são mais reduzidas de práticas inovadoras de aprendizagem ativa. É muito interessante, traz muitas práticas, reúne muito conteúdo interessante. Professor Daniel Sérgio Presta Garcia, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns por esse belíssimo trabalho, que o projeto venha crescendo e cada vez mais e mais alunos possam participar e ter essa experiência de excelência. E também aproveitamos para parabenizar todos os envolvidos, todos os parceiros, todos os que se dedicam algum tempo para que esse projeto se mantenha dessa forma e cada vez maior. Parabéns e muito obrigado. Mariana, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Deixo aqui o convite também a todos para conhecerem o nosso projeto. Nós somos apaixonados por essa área, pelo que fazemos, e acreditamos que efetivamente um Brasil melhor depende de pequenas contribuições que cada um possa dar. A gente tenta dar a nossa por aqui.